Olá, eu sou a Luciana Santos, faço parte da equipe de Genética e Scientology desde 2003, vai fazer 20 aninhos agora em abril. Sou muito contente de estar nesse grupo, porque tem informações super importantes, super úteis, práticas, objetivas, tem uma coisa que eu gosto de informação prática, né? E a gente pode encontrar nos materiais de Genética Scientology. É, essa é uma série especial e limitada dos cursos de melhoramento da vida que são cursos como esse que estão nesse modelo aqui eu estou especificamente com a postila de motivação porque eu quero dar uma palhinha da informação que tem aqui pra você bom o que você vai aprender nesse curso não vou falar tudo nesse vídeo para o vídeo não ser tão longo mas você vai aprender as cinco formas de abordar e de lidar de resolver um problema sabe tem cinco formas Quais são essas cinco formas? Qual é a utilidade de você saber isso? Primeiro, se você não sabe a forma que você está usando, você pode estar tá usando essa maneira de resolver um problema na automaticidade, sabe? No automático. Tendo um resultado ruim, um resultado medíocre. Sua vida não está do jeito que você gostaria. Seu relacionamento não está do jeito que você gostaria. E se você conhecer essa informação, você pode aplicá-la. Quando você vê que você tá fazendo errado, opa, é de uma forma ok. Das cinco formas, tem uma que é ok para resolver os problemas e você aprende nesse curso. Mas eu quero dar uma farinha de uma informação bem legal, que é o próprio tema, tá? Dentro desse curso de motivação, a própria palavra motivação. Motivação está relacionada, é um motivo para ação? É. Está relacionada ao impulso em direção a algo, ao objetivo, ao que você quer. Tá relacionada à força de vontade, uma força interior. Muitas pessoas, com certeza, já ouviram falar de motivação. Uma coisa que você pode não ter percebido é que motivação e emoção são coisas diferentes. Embora tenha a ver, mas não é a mesma coisa. A emoção, ela move. Isso é fato. Mas quando você tem uma mente preparada, que todo dia te dá um motivo para agir, você vai ser aquela pessoa que vai levantar porque tem que fazer o que tem que ser feito, independente da sua emoção. E a emoção pode ser uma consequência. Sabe aquela coisa que você dava meio assim, mas quando você começou a fazer, você deu uma animada porque você viu um resultado legal? Então, a motivação tem muito a ver com movimento. Então, quando a gente fala motivação, a motivação tem a ver com vontade. Uma força interior, a definição de vontade é uma força interior, que você utiliza muitas das coisas. E aí força interior, a pessoa também pensa que é um negócio mágico, né? Ah, eu vou ter uma força interior, vai vir, um, vai vir uma força interior plim, uma mágica e vai... Não! Força é movimento. Ó, pra eu pegar essa apostila, eu tenho movimento. Tem que usar o um movimento numa direção, não é? Se fosse algo mais pesado, talvez o movimento seria um pouco diferente. Então quando fala força interior, tem a ver com movimento numa direção. Então o um movimento que você tem dentro de você... Que é de dentro pra fora. E a motivação está ligada a isso. Emoção é uma outra coisa. A emoção tem a ver com o que você sente, com as coisas que você pensa, com seus sentimentos mesmo. E às vezes, com certeza, você passou pela experiência de às vezes você levantar para ir trabalhar quando você não tinha vontade depois você fazer o dia ficar melhor. Então, cuidado para não misturar a definição de emoção a definição de motivação Embora estas estejam ligadas Especificamente Eu vou ver a definição aqui Para falar completamente para você A definição de motivação Que está na página Que página tá aqui? Meu Deus, peraí Motivação O que é? É o motivo, né? a razão Necessidade ou propósito Que alguém tem para agir Ou se comportar de determinada maneira Então você tem um propósito pra agir de tal maneira. Foca no seu propósito e movimenta. Motivação tem a ver com isso. Foca no seu propósito e movimenta. Foca no seu propósito e movimenta. Agora, se motivar, que é o que você precisa. Se motivar. Não é alguém ou algo de fora te motivar, é se motivar. Se motivar é causar estímulo. Ou seja, você vai causar um movimento aí, um... Vai causar uma vontade, né? Que é a força do seu interior. Se motivar também é causar interesse. Você vai dirigir a sua atenção e ter vontade, ou seja, de ter intenção de fazer algo acontecer. Então, quando você tem interesse, você tá com a atenção aí dirigida, com a mente dirigida para uma direção. E aí você tem aí a atenção e a vontade, né? Que é a intenção de fazer o que tem que ser feito. Então motivar se é causar ou sentir estímulo, interesse, vontade, né, que é a força interior ou incentivo para algum tipo de ação. Então isso é se motivar. Então se você quer se motivar diariamente, por que que você levanta? Por que que você cuida de você? Por que que você cuida da sua família? Por que que você cuida do seu trabalho? Onde você quer chegar? Se você não sabe isso, se você tá perdido, tá confuso, eu indico que você venha para uma terapia antes até de fazer o curso Como Se Motivar. Mas se você já tem uma ideia, gente, você pensa, mantenha a sua atenção no que você quer, tá bom? Espero que essa definição tenha ficado muito clara, vem do curso Como Se Motivar. E esse foi mais um vídeo da série dos cursos de melhoramento da vida, tá? Quer encontrar a gente nas mídias sociais? www.dianeticadobrasil.com.br barra bio. E lembra que toda terça tem live, às 20h45, no nosso Instagram e no nosso Face. Ok? Exato. Até a próxima. Then the human